Você sabe por que as pessoas ficam inseguras e com medo de trabalhar com essas técnicas no mercado? Ou até mesmo você se encontra nessa situação? Primeiramente você tem que entender que trabalhar com essas técnicas profissionalizantes que eu irei te ensinar não é dom e muito menos sorte. É técnica. É algo que você tem que aprender, a funcionalidade da técnica, onde você vai aprender e praticar. Você já viu algum médico fazendo uma cirurgia sem não ter experiência naquilo? Ele aprendeu uma técnica, ele se especializou e hoje ele trabalha atuando no ramo de cirurgia. Então, é preciso você aprender essa funcionalidade para você botar em prática e com isso vai gerar resultados e quanto mais resultados, mais você vai se especializar. O segundo ponto a ser analisado é que as pessoas acham que é apenas ler, ler, ler, ler. Não é apenas o conteúdo, não é apenas você ter o domínio do conteúdo. É muito mais do que isso. É você colocar ali em prática o passo a passo. No meus cursos eu vou te ensinar esse passo a Passo Eu vou te ensinar um método de uma maneira prática e eficiente que mostra a você de uma maneira bem clara como você tem que agir e como que você tem que falar diretamente com o seu cliente. Os meus cursos online são para todas as pessoas que querem alavancar a sua carreira, que tem medo, tem insegurança, tem falta de confiança, que não acredita no seu potencial. O meu curso é diretamente para você, onde você vai aprender com o meu método uma forma fácil, simples e com certeza vai melhorar e potencializar os seus resultados. Atualmente eu tenho mais de cinco mil habilitados nos meus cursos online, seja no Brasil ou fora do Brasil, e esses cursos têm ajudado aos profissionais a levarem uma solução mais rápida para o seu cliente, a solucionar mais rápido aquela dor do seu cliente, e com isso transformar vidas, e com isso também alcançar lugares aonde eu, Fernanda Noima, não consigo. Então, eu fico muito lisonjeada de saber que eu estou ajudando a profissionais a se tornarem mais competentes naquela área, se especializar cada vez mais e o melhor de tudo, devolvendo a autoestima da sua cliente. Então você que tem desejo de realizar os nossos cursos e não consegue vir por causa da locomoção, essa é uma grande oportunidade do seu primeiro contato com os nossos cursos. Os nossos cursos online são completos, são de uma didática totalmente fácil para você poder trabalhar com segurança. Se matricule no nosso curso online que eu tenho certeza que você não irá se arrepender e o seu investimento será multiplicado se você for uma pessoa determinada com força de vontade uma grande vantagem dos cursos online é que você vai poder assistir e ver em qualquer lugar que você esteja quantas vezes você quiser você vai poder ir lá repetir voltar e os meus cursos eles são bem sempre muito explicativos então eu tô ali na prática eu tô ali na teoria o tempo todo falando explicando sobre o procedimento para que você realmente possa trabalhar com essa segurança, tá bom? Te vejo lá na minha plataforma online. Até mais!